Olá, Paraíba! Está começando mais um Paraibit. Como vocês já sabem, o programa que fala sobre tecnologia e cultura da internet na TV do Gordinho. Roda a vinheta! Facebook Watch é liberado mundialmente. Veja como funciona. Instagram permite pedido de verificação de conta a todos os usuários. Aprenda a pedir na Dica da Semana. Pessoas estão comprando roupas para postar no Instagram e depois devolvendo a ponta-pesquisa. Google Flights mostra passagens aéreas mais baratas e compara preços de hospedagem. A empresa chinesa vai lançar smartphone de pulso com tela flexível e 4G. A Apple marcou um evento para o dia 12 de setembro no Apple Park, em Cupertino, nos Estados Unidos. Diversos setores da imprensa especializada dão como certo que o evento será para a apresentação dos novos iPhones, iPads Pro e Apple Watch. Sobre os iPhones, rumores dão conta de que o novo iPhone X pode contar com uma autonomia de bateria até 40% melhor, um processador A12, Face ID e 3D Touch. Ele deve chegar em três tamanhos, 6,5 polegadas, 6,1 polegadas e 5,8 polegadas. Será que vem novo celular da maçã em setembro mesmo, hein? Vamos aguardar. O Facebook Watch, nova plataforma de vídeo dentro da rede social Zuckerberg, foi lançado para todos os países nessa semana. Concorrente do YouTube, a ferramenta reúne um conteúdo diversificado, desde vídeos de amigos até páginas e de criadores famosos. O recurso poderá ser acessado pelo computador ou nos aplicativos do Facebook para celulares com iOS e Android. Também é possível acessá-lo na Apple TV, Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Xbox One e Oculus TV. Há várias categorias no serviço, como, por exemplo, entretenimento, esportes e notícias. O usuário ainda pode personalizar o seu próprio watchlist, o um canal com os conteúdos de sua preferência. O Instagram agora permite solicitar uma conta verificada pelo app da rede social no celular. É isso mesmo, agora qualquer usuário pode pedir o famoso selinho azul no perfil. Caso você não saiba, o recurso garante que o perfil realmente pertence a uma pessoa ou a uma marca. No entanto, as atualizações na plataforma são liberadas aos poucos e podem, por enquanto, estar desabilitadas para alguns perfis. Mas calma, viu? A rede social esclarece que nem todos os pedidos serão aceitos. Quer saber como solicitar o seu selinho azul de conta verificada no Instagram? Então, continua assistindo o programa e confere a dica da semana, já já. E como eu já disse em programas anteriores, a tecnologia é uma delícia, mas tem seu preço. Podemos atrelar essa máxima à nossa próxima notícia. Pessoas estão comprando roupas, postando a foto no Instagram e depois devolvendo as roupas, minha gente. É isso mesmo. As pessoas compram, publicam os seus looks. E com como devolução para as lojas. Uma pesquisa realizada pela Barclay Card descobriu que um entre cada dez britânicos já comprou roupas online com a intenção de mostrá-las no Instagram e depois devolveram um dia depois. Alguns detalhes da pesquisa são os seguintes. Entre as pessoas que mais possuem esse tipo de comportamento estão homens e mulheres entre 35 e 44 anos. E os homens são os maiores infratores desse caso. Outro ponto a se ressaltar é que na Inglaterra isso gera um impacto negativo no mercado de vendas que vem sofrendo uma crise por conta dessa cultura da devolução. E chegou a hora da dica da semana e vamos voltar a falar do selo de conta verificada no Instagram. Ó, oh, detalhe, viu? Para ter o símbolo de verificação, é preciso que a conta esteja de acordo com todos os termos de uso da rede social. Quer saber como pedir o seu? Se liga agora no passo a passo aqui do Paraibit. Bom, acesse o seu perfil e vá em Configurações. Em seguida, procure a guia Solicitar Verificação. No campo indicado, digite o seu nome completo e lá vai ter também Escolher um arquivo. Daí você envia uma foto do seu documento de identidade. Você pode escolher entre enviar uma foto da sua galeria ou fazer uma foto do seu documento na hora. Pronto, seu pedido foi feito. Agora é só esperar a análise do seu pedido. Você receberá uma notificação do Instagram, confirmando ou recusando a verificação da sua conta. E aí, hein? você vai pedir o seu selinho azul no perfil? E chegou a hora de mais um VaptVupti. Informações e notas para você. Fica ainda mais por dentro de tudo do mundo da tecnologia. O Google Flights ganhou duas novas ferramentas nesta semana para aprimorar a compra de passagens aéreas e reserva de hotéis. A função de buscar voos passa a exibir um mapa e uma lista com diversas opções de destino e os preços mais baratos em destaque. Já o Recurso para Hotéis recebeu um gráfico com a evolução do preço da hospedagem ao longo do tempo, além de comparar valor, faixa de preço ou até mesmo o número de estrelas com outras estadias na mesma localização. Chegou a hora dos games aqui no Paraibite. O PES 2019 virou um caos para os clubes brasileiros. O visual bizarro de alguns jogadores chamou bastante atenção. Os maiores exemplos são Tiago Neves do Cruzeiro, Iago Pikachu do Vasco, Roger Guedes do Atlético Mineiro, Neilton do Vitória e Trellis do São Paulo. A galera, claro, não perdoou e já surgiu diversos memes nas redes sociais. Também há ainda problemas com licenciamento de clubes e alguns atletas, o que gerou uma onda de nomes e dados genéricos. A Nubia, uma empresa de smartphones chinesa pertencente à ZTE, anunciou nesta semana, durante a IFA 2018, um produto inédito e no mínimo curioso. Trata-se do Nubia Alpha, uma espécie de celular de pulso com tela flexível. A fabricante diz que não é um relógio inteligente, mas sim um smartphone para usar no pulso. O aparelho, inclusive, vai ter acesso a chip para você poder usar o 4G. E aí, será que a moda pega? Voltamos de mais um AptVult e vamos nos encaminhando mais uma vez para o fim de mais um Paraibit, galera. Hoje foi cheio de notícia massa, hein? Facebook Watch, verificação do Instagram, novo iPhone, celular também no pulso. E aí, hein? Gostou da notícia? Gostou das notícias do Paraibit de hoje? Compartilha muito nas suas redes sociais, mostra pra galera, coloca no grupo da família, no grupo dos amigos. Bota lá no Twitter, no Facebook, sai espalhando por aí, bota no seu Stories também, um print aqui do programa. Já sabe também, me marca também, arroba Cognes, me segue lá no Twitter, Facebook, Instagram. Manda também o que você quer ver por aqui, uma dica, um tutorial, um aplicativo pra fazer alguma coisa. Pra você acompanhar os bastidores da TV do Gordinho e toda a nossa programação. Segue lá, arroba TV do Gordinho PB, se inscreve no canal, me segue, segue a TV. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, Paraíba!